Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel aqui. No vídeo de hoje, vem trazer uma solução definitiva aí para remover o panorama do CSGO. Uma galera aí veio dizer que não tava conseguindo é, fazer o tutorial aí. Não é reclamando, é apenas trazendo a solução definitiva aí para eles. Eles estavam dizendo aqui que não deu certo. Então, vou trazer aqui a solução definitiva. Primeiro, vocês vão ter que entrar aí na Steam. Depois, vão clicar aqui no CSGO, botão direito, propriedades, arquivos locais procurar, vai abrir essa página pasta aqui, CSGO, é, panorama e pronto. Aqui não vai ter um aqui também não vai ter um. E o que vocês vão fazer? Coloca um e coloca um. Simplesmente assim. E pode fechar aqui pode fechar tudo. E aí é só entrar no CSGO No meu caso aqui não funcionou, né? Porque eu já tava ativado. Né? Mas é basicamente isso. Espero ter dado a solução aí pra galera aí. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal que vai trazer. eu vou postar mais vídeos aí de tutoriais de CSGO. E não só de CSGO, mas da Steam também. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!